olá amigos aqui do canal sejam todos muito bem vindos e vocês que ainda não são inscritos e se identificarem com o conteúdo desse canal com os temas abordados se inscreva deixe seu like isso ajuda muito o canal a crescer e também participe deixando nos comentários alguma dúvida alguma pergunta ou alguma experiência que também você tenha passado isso é muito bom porque isso vai interagindo Todos nós do canal, cada um compartilhando a sua história, ajuda no esclarecimento, no conhecimento. E quanto mais conhecimento nós tivermos, mais a nossa mente vai se abrindo para essa verdade da vida, que é do plano espiritual, que ela é simplesmente maravilhosa. E hoje o tema do vídeo é sobre mensagens psicografadas. E para começar a falar sobre esse assunto, eu vou falar sobre a minha vida, sobre eu mesma. Que eu recebi já algumas vezes mensagens psicografadas, mas no caso de hoje eu vou colocar uma bem em específico. De algum tempo lá atrás, ainda quando eu tinha meus vinte e poucos anos. Amigo da família, mais amigo do meu irmão. Eu já conhecia ele há muito tempo, mas eu necessariamente não tinha muito vínculo com ele. Mas a gente depois foi fazendo uma amizade, a gente conversava muito e ele era ateu. E nada do que você falasse pra ele resolvia. Nada. Ele não acreditava e por mais que se falasse, ele não, não entendia. Ou não queria ouvir. Ou tinha algum bloqueio, algum receio. Enfim. Com um o tempo passou... Essa amizade foi ficando muito forte e virou um namoro. E como todo namoro, meus vinte e poucos anos e tudo, ele era um pouco mais velho, teve seus altos e baixos, né? E muitas vezes eu conversava com ele sobre espiritualidade, porque na época eu estava lendo o livro dos médiuns e eu gostava, sempre gostei desses assuntos, desde criança. E ele era muito re, é, reticente nisso, né? Não... Não gostava dessas conversas. Até que um dia ele contou um caso que aconteceu com ele. Era uma coisa assim bem estranha, né? E que ele falou que, que como se ele estivesse escutando alguém falando uma coisa assim pra ele. Pra que ele fizesse uma, uma atitude que ele não queria. E que quase que ele fez. E eu perguntei assim, o que, que você quer que eu te diga? Ele falou assim, o que, que você acha disso? Eu falei, e o que seria isso? Ele disse que ele foi fazer um passeio num um lugar muito alto. E ele olhou para baixo em um penhasco. E ele ficou olhando assim e ele foi indo bem para a beiradinha do penhasco. Aí ficava uma voz na cabeça dele, pula, pula, pula. E ele falou para mim que quase que ele pulou. Foi por muito pouco que ele não fez isso. E ele ficou muito impressionado, ele ficou muito assustado. Aí ele começou a me perguntar algumas coisas, tal, e eu expliquei outras. Mas ele ainda ficava assim, eu percebia que ele tinha uma certa resistência a isso tudo. Enfim. E durante um certo período, é, nós acabamos nos afastando. Mas eu tinha por ele um carinho muito grande, sempre tive. Gostava muito dele. E uma vez, depois de muito tempo sem vê-lo, ele apareceu em casa com os amigos do meu irmão, com meu irmão. E ele estava muito diferente. Ele estava assim, com um olhar diferente, conversando, calmo, tranquilo. Nós conversamos algumas coisas assim, muito pessoais. Mas eu ainda estava muito assim. Sabe quando você ainda está. É, machucada ainda por causa do relacionamento, aquela coisa então você fica muito assim, não querendo conversar com ninguém naquela hora né aí eu pensei assim não é o momento de eu conversar com ele né? tem outras pessoas aí eu vou deixar pra falar com ele depois aí ele conversou comigo deu, ri, deu risada falamos umas coisas tal, porque ele é uma pessoa muito alegre, ele ria muito ele é muito, muito um homem muito interessante muito inteligente, bonito enfim e ele foi, saiu, foi com meu irmão e tal, e foi. Isso foi pouco antes do Natal, em 1986. Aí passaram-se uns dias, foi um ano que naquele dezembro fez muito calor, estava muito quente, ele tinha uma lancha, e ele foi passear com os amigos. Lá na represa Guarapiranga. E ele... Morava aqui, né, no nosso país e tudo. Mas a família dele era de um outro país. E eles resolveram voltar para esse país depois de muitos anos. E só ficou aqui ele e um irmão casado. E ele morava sozinho. E quando ele estava indo, isso foi relato de pessoas que estavam junto. E falava assim que ele estava indo para a estrada e veio um caminhão em cima do carro dele. E ele desviou assim por um triz. E ele ainda brincou, falou assim, nossa, você já pensou? Minha mãe, que veio para o Brasil para passar o Natal comigo, nem bem chegou eu lá em Portugal e já tem que voltar porque o filho dela morreu. Aí todo mundo falou, ele não fala isso, o que é isso, o que é tal. E aí passou. E ele foi ver muitas pessoas que fazia muito tempo que ele não via. E ele foi vendo e tal, e ele fala para as pessoas adeus, Deus E as pessoas ficavam estranhando, porque ele não era de falar assim a Deus, né? Não era um... O jeito dele falar, tá? ele ia falar um tchau, tal. Mas ele falava deus. Enfim. Aí, nesse domingo tinha um sol muito forte, tava muito calor. De repente o tempo fechou. Fechou de um jeito. Gente. E uma chuva tão forte, aqueles estrondos de raio, mas umas coisas assim de filme de terror mesmo, sabe? E teve uma hora que teve um estrondo muito grande onde eu morava, e eu não morava perto da, dessa represa nem nada, mas eu lembrei dele na hora. Senti uma coisa estranha naquele momento. Quando foi umas 11 horas da noite, meu irmão estava em casa, e chegaram alguns amigos no portão, tocaram a campainha, meu irmão foi lá e tal, e eles começaram a falar muito baixinho. E eu comecei a ouvir ah, o raio, a lancha, e falavam o nome dele, e na hora, gente, na hora eu entendi o que aconteceu. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que tenha acontecido isso que eu tô achando que aconteceu. E eu ouvi, nitidamente, um raio atingiu ele. Quando falaram isso, eu já pensei, meu Deus, acho que não sobrou nada. Não sobrou nada. Eu, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Porque a gente não tem noção. Eu, eu não sabia, né? Eu fiquei assim tão atordoada. Aí meu irmão já entrou em casa chorando, contando, e quando ele começou a falar, eu já sabia, eu já tinha sentido que era isso, eu já sabia, já tinha sentido que ele tinha partido, que ele tinha desencarnado. Eu falava assim, meu Deus, como é que vai ser agora? Que ele não acredita em nada. Meu Deus, para onde que ele vai? O que, que vai ser dele? Eu ficava pensando nessas coisas, né? E, realmente, o que ele tinha falado aconteceu. A mãe dele mal chegou no aeroporto. Ela já teve que pegar o outro avião e voltar, porque os filhos que estavam lá em lá Portugal avisaram para ela o que tinha acontecido e ela teve que voltar. E é lógico que eu não preciso nem dizer como é que a gente ficou, porque, ele, além do que, ele era um amigo muito querido, era uma pessoa alegre, jovem, 31 anos, foi muito difícil, foi muito difícil, e eu realmente estava enganada, porque no dia do velório ele estava assim, ele estava lindo, gente, ele estava com um bronzeado do sol, uma camisa branca, ele estava muito bonito, e parecia que ele estava dormindo. E ele era muito palhaço, sabe, ele adorava fazer brincadeira com a gente. Parecia assim, até um amigo nosso falou assim, nossa, parece que ele tá brincando com a gente, que ele vai levantar a qualquer momento. E foi muito sofrido ver tudo aquilo, sabe? Foi doído, foi muito sofrido. Eu fiquei assim, muito mal, muito mal, porque... ele ainda pensei assim, por que eu não falei com ele aquele dia? Sabe aquela falsa ilusão, ah depois eu falo, depois. Não teve depois. Deixar para depois, que depois, gente? A gente sabe lá, se vai ter depois, né? E nesse caso, não teve depois. Mas eu fui muito grata a Deus por ter me proporcionado, ter visto ainda em vida, né? E ter conversado com Ele uns dias antes disso tudo acontecer. que fazia muito tempo que eu não via. E quando a gente se encontrou, nós não brigamos em nada, foi uma conversa cordial, não teve nada disso, ele ainda sorriu. Mas eu sentia ele diferente, sabe? E hoje, depois de tantos anos, e estudando tanto, e aprendendo tantas coisas, eu acho que ele já estava se preparando para a despedida dentro dele. Ele sentia alguma coisa de diferente, ele estava muito diferente. Ele estava muito diferente. Bom, enfim depois disso tudo, né? não tem como, a gente tem que continuar vivendo as nossas, nossas vidas, aquele processo todo do luto e a vida vai seguindo, vai tomando os seus caminhos, os seus rumos. E anos depois, eu comecei a frequentar isso, e me tornei trabalhadora de uma casa é, carnicista, que eu gosto muito até hoje. Eu não sou mais trabalhadora da casa, mas é uma casa que está no meu coração. E na época, tinha os trabalhos de psicografia. E eu falei assim, nossa, eu vou, eu vou tentar. Eu vou ver, depois de tantos anos. E eu sempre orava para ele, pensava nele, sabe? Que ele tivesse um direcionamento no plano espiritual, que ele fosse esclarecido. Eu sempre pensava isso. E eu resolvi, naquele dia, para assim, ah, eu vou tentar. Então, tinha um médium que fazia psicografia e normalmente a gente leva uma foto da pessoa e eu não tinha nenhuma foto dele. Eu sempre tirei foto de todo mundo, de tudo que todo é lugar que eu ia e dele eu não tirei, porque quando ele vinha em casa, ele tinha tantas fotos dele, de tantas coisas que ele fazia, a gente ficava vendo as fotos... E eu nunca tirei uma foto dele com a gente, nunca. E eu não tinha foto nenhuma dele. Aí eu conversando com o Médium, eu falei que era um amigo, muito querido. Ele ficava assim olhando para mim como se ele estivesse vendo uma tela atrás de mim. Aí ele falava assim... Ele é, era um homem alto, ele tava moreno, bronzeado de sol, alguma coisa assim. tava de barba, eu falei sim. Eu tô vendo ele. Ai, você não tem uma foto? Porque é tão nítido. Eu, eu quero comprovar. Assim, eu ainda falei assim pra ele, você não precisa comprovar mais nada. Você tá descrevendo ele todinho. E ele descreveu vários detalhes sobre ele. Eu falei, não, é ele sim. Aí eu só peguei e falei assim. Ele falou, o que que aconteceu? Eu falei, ele faleceu num acidente. Mas eu não falei que tipo de acidente. Que foi, Eu falei, foi um acidente. Aí ele falou assim, olha... Eu consegui ver ele, eu, ele está bem, mas eu não sei se ele vai ter como vir dar uma, uma mensagem, porque a gente nunca sabe como é que a pessoa ainda está, porque a, a psicografia é muito complexa, tanto do lado de cá quanto para eles do lado de lá. E ele me disse assim, olha, eu não sei se vai ser possível ter uma mensagem hoje, mas nós podemos tentar, aí eu falei assim, ok, tudo bem, o mesmo até um recado, tudo certo, eu só quero saber se ele está bem, ele falou assim para mim, olha, bem, eu, eu acredito que ele esteja assim, eu estou sentindo uma energia muito, muito boa, mas vamos tentar, eu falei, tá bom, e falou várias mensagens naquele dia, muitas mensagens, e eu pensei assim, ah, já tá terminando né, de falar o nome das mensagens, não vai ter, não vai ter nenhuma mensagem para mim. De repente, eu tava sentada, eu, eu comecei a me dar um formigamento, uma sonolência enorme. eu não conseguia nem ficar sentada direito, de tanto sono que me deu. E lá na hora, um médio começou a escrever, escrever, escrever. Eu olhei aqui e falei, é alguma coisa dele. Eu senti na hora, eu falei assim, alguma coisa a respeito dele. E aí quando ele terminou de escrever, aí ele anunciou a, um, o nome. Ele me chamou e falou Shirley, Shirley, tá, tá, tá, tal, um recado do mentor da casa falando sobre ele e falou o nome dele. Nossa, aquilo pra mim assim foi algo assim inexplicável. E quando eu fui conversar com o médium, ele falou que ele nunca tinha visto uma coisa dessa, uma sensação dessa, que o benfeitor que trabalha na casa do lado espiritual, que no caso é o pai dele, ele veio trazer um recado para mim. E eu fiquei assim, ele falou, nossa, eu vi nitidamente, isso nunca tinha acontecido. E eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito saber né, o que, que tinha acontecido e como ele estava. E ele me trouxe um recado, porque ele não tinha, eu não sei se ele tinha a permissão ainda para mandar uma psicografia por ele mesmo, mas ele poderia sim falar sobre ele. Então eu vou ler para vocês a psicografia que eu recebi naquela tarde de terça-feira, em 1994, gente. Ele desencarnou em 86. E ele vem mandar uma mensagem, uma mensagem não, um recado, em 1994. Por aí vocês imaginam como é esse processo e como ele é muito particular. Para algumas pessoas pode ser muito rápido, para o espírito e para outras outras pessoas que já desencarnam, né? Demora um pouco mais. Mas então vamos à mensagem, eu vou ler para vocês. Começa assim. Querida Shirley... Agradecemos a Deus pela oportunidade de, nesse momento, ser instrumento de esclarecimento e carinho. Lembrando a figura do Armando, este jovem, que cheio de vida e energia, aparentemente não tinha fé voltada para as realidades espirituais. Que eu digo aparentemente, porque no fundo, a força... E a determinação que ele tinha já eram provas de que ele acreditava em algo superior. Fez a passagem no momento certo. Não adiantaria conselhos para que o barco não se afastasse da costa. Já era previsto o acidente que o traria de volta à pátria espiritual. O raio... Foi só um instrumento da natureza, através do qual se abriria a porta para sua nova vida e crença. Armando hoje, encontra-se esclarecido e compreendendo sua atual situação. Aulas e momentos de conversas com outras entidades que o assistem, vão acrescentando ao seu espírito sedento, as informações de que necessita para iniciar os seus novos planos de trabalho como colaborador de Jesus. E é aqui, é o lugar. Estará fazendo parte da equipe de jovens, com alegria total e muito trabalho. Importa agora a oração e que fiquem gravadas as boas lembranças. Nada de mágoas e tristezas. E ele pede que você lembre apenas do sorriso. E numa outra ocasião, ele trará suas palavras de agradecimento a você, de carinho e pelas orações e pelas tentativas de previamente prepará-lo para o que passaria. Continuaremos orando a Jesus, agradecendo as bênçãos do esclarecimento e do consolo. Que Deus nos abençoe do amigo e servidor formiga aí eu faço assim alguns esclarecimentos ele fala na psicografia do acidente que foi de um barco coisa que eu não havia falado né quando eu fui fazer a entrevista e que ele veio agradecer pelas orações que eu fiz para ele e o outro tópico também de que ele fala que ali era o lugar que ele ia trabalhar porque ele ia trabalhar naquela casa onde eu também trabalhava e frequentava, só que no plano espiritual. E o trabalho dele era receber os jovens que também desencarnavam em, em acidente, qualquer tipo de acidente. Então, tem os socorristas, né? os jovens do além, que eles socorrem outros jovens que desencarnam com acidente de moto, de carro, enfim... E ele estava se preparando para assumir esse trabalho também. Depois, mais para frente, ele, num outro momento, ele também mandou uma mensagem para o meu irmão. Então, gente, a, a espiritualidade, ela é muito ampla. E tem coisas que nem a nossa mente, é, por mais que a gente estude e aprenda, a gente não vai conseguir entender a grandiosidade disso tudo que Deus nos proporciona. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não é só a mensagem em si e de que a vida realmente continua e, e falar assim, olha, ele não sabia do acidente que era com o barco, porque realmente eu não falei. Ele também não tinha como saber como ele era fisicamente, porque eu também não tinha foto, mas ele descreveu ele inteiro. Falando do sorriso, eu também não falei que ele era um homem muito sorridente, muito alegre. E, então, são coisas que... Eles falam que só você sabe. Mas o que eu quero deixar uma mensagem final aqui é a seguinte. Se você quer falar para alguém que você ama, fala hoje. Se você quer falar que alguém é muito importante para você, fala hoje. Não deixa pra fazer assim, ah, amanhã eu falo, depois eu converso. Porque às vezes não vai ter amanhã, não vai ter depois. E às vezes você não vai ter nem a bênção de poder ver essa pessoa um pouco antes da partida. Eu sou muito grata porque eu ainda tive a oportunidade de vê-lo antes da partida. E do jeito que eu vi ele naquele dia, lindo, perfeito, saudável. Deus preservou a aparência física dele. Então, quando ele partiu, todos os amigos, a mãe, principalmente a mãe, pôde ver o seu filho perfeito, bonito. Parecia que estava só dormindo. Isso, gente, é para muito poucos. Então, a mensagem de hoje não é só uma psicografia. É também isso que eu acabei de falar. Não vamos esperar pela manhã. Porque o Deus é o controlador do tempo. E só Ele é que sabe quanto tempo nós temos. Eu sempre vou me emocionar falando dEle, porque depois de tantos anos, Ele ainda guarda Ele no meu coração com muito carinho. E com muito amor. Porque Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Uma doce lembrança que eu guardo no meu coração para sempre. Então, gente, o recado do dia foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou continuar fazendo essas leituras de mensagens psicografadas, porque muitas delas nos ensinam muitas coisas. Mas o principal é de saber que a vida continua e que a gente sempre vai ter uma oportunidade de recomeçar, seja aqui ou seja do lado de lá. Um forte abraço a cada uma dessas centeiras divinas que aqui estão me ouvindo. O meu muito obrigada e muita paz a todos. Que assim seja.